Ouviu falar na Mini Maker Faire? A feira é um espaço onde amigos e famílias podem conhecer as invenções do movimento Maker. Faça você mesmo. Aqui os makers mostram o que estão fazendo e compartilham o que estão aprendendo, para que você também coloque a mão na massa. Um local inspirador para todas as idades. Maker Space, uma oficina aberta compartilhada e qualquer pessoa pode usar a casa e tudo que nós temos disponíveis na casa para criar o que elas quiserem. Então a gente tem máquinas de fabricação e prototipação digital, corte a laser, impressão 3D, formador a vácuo, marcenaria, serralheria, eletrônica. A ideia é que a pessoa viva a experiência de construir o próprio brinquedo, o próprio produto, né? mais do que levar o produto para casa é a experiência de você sair com a sensação de que foi você que fez. Fazer parte de uma comunidade Maker, que é o no caso o Fast Maker Space, possibilitou que eu testasse o produto, lançasse ele no mercado para ver se teria aceitação para depois, com mais segurança, fazer o um investimento e, e começar o meu próprio negócio. Anne, o que, que você mais gostou da Mini Maker Faire? Da máquina 3D. Eu gostei de programar os elefantes para chegar É a primeira vez que eu venho e eu estou gostando muito. Nós temos que preparar nossos filhos para o futuro. né? As profissões da minha época, a gente pensa assim, daqui a 10, 20 anos, muitas dessas profissões não vão existir mais. Então eu acho muito importante um evento como esse, principalmente para os jovens ver o que, é que vai acontecer de inovação, né? Que é o que vai ser o futuro que a gente está caminhando.